Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu tô trazendo a segunda parte da gameplay do Resident Evil 4 Remake, que foi lançado ontem, né? E cara, o jogo tá maravilhoso, espero que vocês gostem pra caramba. Eu tô curtindo bastante jogar ele, tô curtindo bastante streamar ele lá na twitch.tv barra eltonfanias. Eu tô gravando as gameplays durante as transmissões, então uh, se você curte assistir a transmissão, curte a interação que eu faço com o chat, cola lá na minha Twitch, que a gente pode trocar uma ideia qualquer dia, Tá? É, enfim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like Isso vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo Enfim, todo voltando com o canal aqui, espero que vocês gostem é, Tem muita novidade vindo por aí Se você ainda não assistiu a primeira parte do Resident Evil 4 Aqui em cima no card vai ter o link para vocês assistirem o vídeo uh, antes desse daqui, fechou? Você receberá o corpo mais sagrado E começa agora A dublagem tá perfeita A dublagem do jogo realmente tá perfeita. Aí, para. Olha aí, aqui. Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece Luis que realmente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Opa, pode parar. Você mexe, eu mexo. E já tô bem suado.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 Como eu vou saber? Mas depois eu vi uns homens arrastando alguém para a velha igreja! Merda! Passaram um tempo contigo? Não me! Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Tá. Tá, a gente encontrou o Luiz, mas ele... Merda, levaram o meu Finge. equipamento. É a mesma coisa, né, do, do jogo. Putz, levaram equipamento é foda. Aí me quebra a piana. Ué, mas deixaram o ralho? De localizei a bebê águia.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 Tudo dois, peguei uma faca, execute ataques cortantes de grande alcance, dê punhaladas rápidas com clique, enquanto segura espaço, é, tá tudo escuro aqui mano, coisas Tem que estar tá fechado Eu Conheço bem Isso bem. Lá, aquela portinha, ah, pois entendi vou aqui correndo. Ok, beleza, vou pegar de volta. Não é um puzzle não, é, é, é mais um, um extra do jogo, tá ligado? Eu não acredito que seja um puzzle não, pra ser sincero. Vou colocar umas duas balinhas nessa arma aqui, até que precise. Tem várias coisas aqui que eu preciso fechar, Olha O mercador. Por aqui estranho. Por aqui estranho. Oh, Vida, sabia que tem um dublador do Zoro? Ele tá no, nesse jogo? Vamos Ele é o fazer Salazar. Negócios então. Tá. Oh, opa. Vou fazer um negócio aqui. Com certeza vamos fazer. Munição de fuzil. Efeito. Antes de mais nada, mercador, vou dar uma explorada aqui. Aproveita e vendo coisa se eu precisar. Arranjei mercador. Boas-vindas. Boas-vindas. Boas, boas. Negócios com o mercador. Armas e itens podem ser comprados e vendidos ao mercador por pesetas. Você também pode aprimorar ou consertar armas e equipamentos. Beleza. Penduricalho da Maia. É então novo estoque, parceiro. Bom. Vamos ver o que a gente pode comprar. Ó, balesta. O riflezinho, uma mira. Spray. 10 mil spray, mano. Nossa, tá bem caro, né? Espaço. Receita virotes. Permite fabricar virotes usando recurso. G, E, E, uma faca. De, de armas eu. ó, mira ótica padrão 2 graus de, Pode acoplar em fuzis e algumas armas automáticas. Tá bom. Um beijinho de primeiros socorros. Receita de virantes. Depois eu Faz vou dar uma olhadinha. Então. Vamos turbinar. Vou reparar a minha faca. Isso um é bom importante. Trabalho. Aumentar arte. a durabilidade. Por favor. Entender seu gosto, amigo. Eu quero melhorar. A velocidade de recarga, Sente primeiro só como fica, vender algumas um coisas também. Vento, você deve notar: itens importantes diferença. usados e importantes que não Eu servem mais podem ser vendidos que... ao mercador. Beleza, essa chave aqui ela pode ser vendida, então já vou vender. Jarro já, já vou vender também. Colar também já vou colocar para vender. Essa daqui também. Vamos então, ah, vender. Pago ah. bom preço nisso aí. É 33 mil, agora vou poder dar uma melhorada aqui na minha faca, durabilidade eu vou colocar no máximo, pistola eu vou aumentar um pouco o poder dela, a 12, não, a 12 nem tanto, mas acho que a faca é importantíssima, pelo que eu entendi. Tô pensando em vender aquela 5 rubis eu consigo pegar uma Punisher. As costas estão me matando. O hum, eu pego o um mapa é do vilarejo? Paciente, né? Mira laser. Legal, acho que eu vou colocar na sente não? Aquela mira, mira laser ali. Sem os fundos necessários, não dá para fecharmos, né? Não vai Sem acabar caridade. morrendo, hein? <risos> Sem caridade. Bom, estamos um pouco melhor, viu? Obviamente tem puzzle. É, vamos. Onde eu tô? Onde é que você tá? Será que você tá em a lagoinha? Uma bala na cabeça. Nada mal, hein? Melhorou a velocidade de carregamento. Pelo menos isso. Aqui ele falou que tem dois. dois amuletos, né? Eu esqueci de.. de ver onde que esses amuletos estão. Eu já vou dar uma olhadinha, vai que consigo acertar algum amuleto aqui. Não tinha falado dos amuletos. Onde que está? De olho nessa região. São dois amuletos, tá? Dois amuletinhos. Aqui vai fechar. Estou até... Prevendo. <risos> Se ver lá a esquina. Ah, a parte que eu vou abrir o portão. Vamos. Corre! Que ele vai matando a galera né Manda um esse cara que fica jogando bomba é isso? Ah. Preciso aumentar meu HP? Simplesmente eu vou morrer. e vou usar o meu bagulhinho aqui. Vamos organizar essas faquinhas. Vou matar todo mundo aqui? não ah! tomando dano. Eu realmente o jogo está bem mais difícil. Bastante item, né? Aí, vai. Os inimigos não param de vir. vendo isso. Os inimigos não param de vir. Beijo! Beijo Junior. Boa noite. descanso. Vou pegar mais uma pecinha. <laughs> oh, yeah! <laughs> Obrigado, viu? Obrigado pelo, pelo raid, obrigado pela companhia hoje. Bom descanso. Aí vai! Maui Eu tô bem ferrado já de novo Esse Também tinha uma, minha vida Obrigado, viu Boa noite Desculpa demorar por ver o chat Que eu tô no meio da minha missãozinha. Apesar que eu sei exatamente o que eu preciso fazer Mas Como o jogo é novo Eu preciso Fazer umas coisas diferentes Missão. Missão. Uh. Que eu tenho nenhum eu não tenho ainda, então eu não vou fazer Tá eu vou abaixar aqui, vou aumentar um pouquinho, obrigado de cozinha. Ah, estranho. Boas vindas. Tenho uma ótima seleção à venda. Boa sorte, estranho. impressionado, é? Nossa técnica, é assim mesmo. Um belo negócio. Boas viagens. Salve, Pedrão. Como é que você tá? Tranquilo? Tô jogando aqui o Resident Evil 4. Pera, deixa eu entender aqui como é que... o bagulho, né? Ah. ah. legal. Isso aqui. Foi. Tô curtindo bastante, cara. Tô achando o jogo sensacional. Tem muita coisa diferente. Muita muito um recurso diferente também. Estou gostando. Puedes correr, pero não te puedes esconder. forastero! de <title> Muito bom, eles caem nas traps também. Muito bom. É recurso que não tinha no jogo antigo. Muito bom que eles trouxeram isso pra cá. São bons para fazer munição de fuzil e submetralhadura. Uh. Safira. pegar mas... pegar também mais estou juntando para financiar o período do PC é, mano o jogo está muito caro né mano eu comprei ele bem carinho sabe ler minha promoção aí por aí sua influência não é a mesma de antes destrua os bonecos não perdoe aqueles aristocratas Bonequinho, tem 16 desses daí ao redor do jogo. Bonequinho do Resident Evil 8 e do Sete. Opa. Quase que eu pisei. Fudeu. Fudeu. Cerra de novo. Porra, presente pra você. Não, não estou acreditando. Yeah. <laughs> maluco nesse jogo aqui, né, velho? Boa noite, Lumijão! Como é que você tá, meu rei? Oh, yeah. Oh, yeah. Valeu pelo time, rei. Lumijão acabou de se inscrever no canal. Seja bem-vindo, meu tá? Seja bem-vindo. Ó, oh, peguei uma esmeralda. Puta, obrigado, Zaço, pelo meu pelo seu prime, meu caro. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto, rei. É isso, e aí, como é que você tá? Me conta as novidades. Como é que lance lá, o Eu vi o um vídeo, parece que alguém postou.. O pai dele postou um vídeo no Twitter, não foi? Só que acho que foi removido o vídeo. Não consegui ver direito. O mapinha que a gente tem aqui provavelmente deve ter loot. Tem como, agora tem como desativar a bomba. Você não precisa ficar gastando munição que nem maluco. Obrigado. Ó, <risos> Nossa, aqui. as bombas estão São desativáveis agora. Tem que andar com bastante cuidado porque. <risos> tem bastante coisa assim de de trap mano e não é só nas partes que eu tava acostumado não tudo no jogo agora tem trap tudo tá ligado então tem que tomar bastante cuidado estamos tentando resolver realmente o cara tenta fazer aquilo sim mano Foi complicado né cara não abre espero que tudo tudo dê certo que ele que ele fique bem tá ligado Não, a internet foi muito cruel com ele, né, Tá cagando? Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou. Esse daqui Eu lembro dessa casa. Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Vou lá em cima. Tá. Escorregou. Quase chegou na verdade O pai apanhou ele Caraca, mano Que doideira, Olumi Caramba Isso é triste, hein, mano Iluminados Iluminados 4.3 Por sua grande veneração ao seu mestre O povo ofereceu suas posses mais valiosas O velho vender fazendeiro, sua melhor colheita, o frágil porqueiro, seu porco mais gordo, a vovozinha miserável, bebê, que ela tanto ama. O mestre, eh, o mestre viu esses presentes e ficou contente. Acho que eles têm uma Bíblia agora, tá mais explicadinho, né? Ah, eu já sei que isso aqui. A chave eu vou encontrar aqui dentro dessa casa. FOTOS VELHAS <risos> Finalmente carne da nossa carne Sangue do nosso sangue, agradeça e aproveite Foto de uma família Que doideira, né? São alguns ganados, eu acho Granadinha. Esse armário vai ter coisa. Opa! Ah, entendi. Aqui falou, falou. Colheita. O segundo são os porcos grande porco. E o terceiro é o seu bebê. Não é isso? Colheita. Porco Ah, o porco é aquele dali Achei a bola de cristal A gente vai usar lá em cima pra abrir a porta Ô oh, caralho Tem um barulho diferente, falei uai Ovo de galinha Ah, realmente dentro do, do forno Tinha um ovo de galinha no outro jogo eu tô no caminho pra fazer 100% do res dos Resident Evil. Fiz até os mercenários do Resident Evil 8 pra eu pegar um sabre de luz. Não recomendo pra ninguém. Eu nunca joguei os mercenários do Resident Evil 8. Preciso parar um dia pra jogar. Mm-hmm. a gente do bagulho até de outubro o clima estava estranhamente estranho ultimamente o trigo está secando e as vacas emagrecendo outro de dezembro há sinais de fome é verdade não temos meio é, para trabalhar meios para trabalhar na lavoura mas as ordens do Lord Sadler são absolutas 30 de Janeiro 30 pessoas morreram de fome 5 vacas serão abatidas 11 de Março os patriar... Se reúnem para tirar a sorte Mas seis foram escolhidos para Lord Sadler Oito de abril Mais oito mais de abril Mais quatro hoje, mais 11 hoje Dois forasteiros se perderam e vieram parar no vilarejo Nós os levamos no altar para o ritual Não foi necessário tirar a sorte hoje Mas joga é da hora casual É da hora, mas para pegar SS em todos os mapas que é triste Cada mapa tem um caminho exato para seguir Se perder o combo não pega SS Caramba, mano, que doideira. Nossa, eu fiz exatamente 100 minutos de jogo agora. Nossa, Adler. Chave da insígnia. Porra, de novo, cara? O tempo todo esse cara tá querendo tirar onda, né? Seu sangue aceitou o dom. Está tá sinistro, né, mano? Antes ele mal aparecia. Mas ele aparece pra caramba. Um dom. Tipo assim, nessa parte ele apareceu no jogo também Que a gente vê a ida pela primeira vez Bom, mais um capítulozinho